Bom, estou aqui em um site meu, tá? Que eu quero mostrar pra você é, os resultados na prática que esse plugin vai trazer para o seu site, tá? São resultados impressionantes em poucos cliques, literalmente, tá? Então, eu tô aqui dentro de dois sites meu. Um é o blog Promoter Digital, que é o primeiro site que eu criei ainda lá em 2014, tá? É, ele está hospedado na Hostgator, né? Eu, é, na época eu é, foi a primeira hospedagem que eu, que eu adquiri. Juntamente com o site aqui e ele tá ativo até hoje é, Vou dar uma navegada nele aqui ó, pra você ver Ele não é um site tão lento, tá? Mas ele demora um pouquinho, né? Claro, o tema também é muito bom, ajuda, né? Olha só, vou navegar aqui de um artigo para outro ó, Você vê aí que ele tá demorando o quê? Em torno de 3 a 4 segundos, tá? Pra poder carregar, ó. Pelo menos aqui no PC, né? Olha só, em torno de 3 a 4 segundos ó, Pra voltar para home, ó Vamos ver aqui isso aqui ele não tá com o plugin instalado tá vou navegar aqui nas páginas pra você ver como ele é demora um pouquinho né claro é o meu site ele tem um carregamento já bacana né mas você vai ver como com, com esse plugin incrível como ele vai aumentar a velocidade no mínimo em umas dez vezes tá vou entrar aqui em mais um artigo para você ver olha só como ele demora em torno de três segundos aqui mais ou menos para abrir Aqui embaixo, eu vou entrar em um artigo aqui relacionado. Ó. Você vai ver que ele é, demora um pouquinho. Vou voltar aqui para home. É só para você notar aí ó, o tempo que ele demora. Tá? Eu tô navegando aqui. Aqui tem outro sitezinho meu, tá? Que é onde tem os produtos que eu gerencio aqui. Vou atualizar aqui a página para você ver. Esse site aqui ele carrega bem rápido. Até porque ele não tem praticamente quase nada de conteúdo, né? Olha só, quando a pessoa clica aqui, ó, por exemplo. Olha só, você vê que esse daqui carrega bem rápido, né? Porque não tem quase conteúdo, né? Olha só, é ele já é um site que ele é por si próprio, ele já carrega rápido, né? Mas você vai ver como a velocidade mesmo, um site que já carrega rápido, você consegue perceber a melhora, tá? De uma forma incrível, tá? Então, nota aí, ó, olha só, presta bem atenção, ó. clicou, né? Demora, tá demorando mais ou menos um segundo, dois segundos aí pra abrir, ó, né? esse outro aqui né tá demorando um pouquinho mais tá demorando 3, em torno de 3 a 4 segundos tá então eu vou ativar agora o plugin tá vou ativar o plugin nesses dois sites e aí eu quero te mostrar os resultados incríveis tá bom eu acabei de ativar aqui o plugin nos dois sites tá vou atualizar aqui a página para você ver né desse site aqui e vou atualizar também a página desse daqui ó para você ver que realmente eu tô é, atualizando tá aqui é no site olha só é, vou clicar aqui em cima de um artigo agora ó, pra mim é abrir ele ó. olha só clicou abriu ó. presta bem atenção ó. clicou abriu né clicou aqui ó clicou abriu você vê que ele é esse site aqui ele tava demorando em torno de três segundos 3 a 4 segundos mais ou menos para abrir aqui né agora ó, vou voltar para home ó. olha só ferramentas aqui ó na, na área de contato a política de privacidade você vê que clicou abriu Eu vou entrar aqui no outro artigo Vou rolar aqui pra baixo, pegar um artigo relacionado aqui. Olha só, clicou. Ele abre na hora, tá? Então é simplesmente incrível o que esse plugin aqui pode fazer pelo, pelo seu site. Ó. Olha só, ele aumenta aí no mínimo as 10 vezes, tá? Nesse outro aqui, ó, você via que esse aqui estava demorando mais ou menos um segundo. Ó. Agora, ó, não dá nem tempo você piscar o olho. Ó. Clicou, vou clicar aqui em Saiba Mais. Clicou, abriu, tá? Então você vê que. É mesmo em um site que abria super rápido, o resultado continua sendo é, incrível, tá? Ele traz um resultado incrível para o seu site e assim seu site vai carregar na velocidade da luz, literalmente. Olha só, imagina é a pessoa entrar no seu site, clicar aqui no menu e já abrir, tá? Isso aqui é simplesmente incrível. Música